Quantas horas você tem de CSGO? Comenta aí, eu quero saber. Eu tenho 23.639 horas registradas. Isso é tão maluco que fazendo uma conta fácil, dá mais ou menos 3 anos consecutivos de CSGO. Porém, no meu caso, rapaziada, nem metade desse tempo é de CSGO jogado. Primeiro, que eu não desligo o PC. Segundo, que eu quase nunca fecho o CS. Não é proposital, não é pra acumular hora. É que eu esqueço, eu deixo, eu tô sempre gravando, então eu sempre deixo aqui. Agora pense em um seguinte cenário um cara que tem quase 10 mil horas de CSGO, ele tem exatamente 9.654 porém, todo esse tempo foi gasto jogando apenas com uma arma, uma arma e só Mais nenhuma outra, e não é uma arma convencional, uma Desert Eagle, uma K, uma M4x4, uma ALP não 10 mil horas de CS, jogando apenas de Scout, hoje ele apresentar para vocês, simplesmente o melhor jogador de Scout do mundo, o melhor jogador de SSG08, que já vi na história <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO>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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Rapaziada, estou aqui já no perfil do Scouter Sim, o nick dele é Scouter por tudo aquilo que eu contei para vocês no começo do vídeo Como vocês podem ver aqui, esse cara teve a genialidade de acumular quase 10 mil horas Jogando apenas com SSG, SSG, né? que é uma arma que pô, eu acho sensacional, eu gosto E obviamente que a SSG dele tem que ser a mais cara do jogo Ele tem aqui uma sangue na água Factory no Trek Com mais de 244 mil kills acumuladas, isso é bizarro Bizarro. Ele também tem um canal no YouTube Onde desde 2017 Ele posta um compilado de highlights Jogando só de scout Vamos assistir juntos aqui Alguns desses vídeos De como um cara que tem 10 mil horas de CSGO Apenas de scout Joga de scout Com todo respeito, rapaziada Mas de ssg 08 em específico Ele deve jogar mais que o Fado e o Simpo. Vamos ver, é, vamos ver Ah, só um detalhe Só jogando de scout Ele pegou o global E alcançou os maiores níveis Jogando em FaceIt, SEA. Então ele faz live jogando contra pro players Mantenha esse jogo de só utilizar scout. Vamos ver esse vídeo aqui de 3 minutos, ó, mais de 7 horas de CSGO usando apenas scout. Vamos ver aqui o amigo. Não pegou HS, não precisou também, dois tiros de scout mata. Ai, ai. E vai agressivar, hein? Nossa, esse foi satisfatório demais pai. Pô, mas aí quem não gosta de pegar Dois CTs dos inimigos Avançados, alinhados Essa Esse par, é, mano É a jogada mais satisfatória do CSGO Mano, espetinho E no mesmo round ele continua hein, Mano Hum. Aí pulando aí Ele erra um tiro, teoricamente mais fácil E se complica, tipo, ele... Beleza, eu errei um tiro que poderia ser fácil Pra ele recolocar o ego dele no lugar Ele precisa dificultar a próxima bala Tipo, eu errei uma fácil, então eu vou dificultar o próximo tiro Pra, pra ficar bonito, aí ele vai dar um pulante Que maluco, mano Aí, ó, de novo pulante, cara Ah não, que que é isso, mano Scout é uma arma gostosa de jogar mesmo, mano Eu gosto, gosto muito, cara É uma arma prazerosa, é uma arma, uma arma legal, uma arma gostosinha Óbvio, todo mundo prefere a mas no round forçado Eu tô preferindo, mano, puxar uma Scout sem colete do que uma Desert Eagle com colete, por exemplo Nossa, essa bala foi difícil, hein Pulante. Ele é bom demais, mano. Aí, ó, aí, ó. 98% do tempo ele joga de scout. Às vezes ele puxa uma desertigo. Até porque tem round que ele não vai ter dinheiro, né? A scout custa 700. Então, enfim... Ele, ele é bom, mano. Ele é muito bom. Voltou com a scout. Esquisita essa bala, hein, mano? Oh, eu nem sabia que dava pra varar tanto. Tipo, Eu sabia que ele varava, mas eu não sabia que varava daquele ângulo, entendeu? Que bizarro. Meu Deus, mano. Esse cara é bizarro, velho. Olha isso, mano. Meu pai. Ele é bom, mano. Ele é bom. O bichão é diferente mesmo. É, mano. Aqui é um round difícil, porque ele está acuado na base. Os CTs puxaram fundo, fundo ou meio, não sei. Agora ele vai ter que segurar esse rush. Um foi. Dois. Três. Para, mano. Que que é isso, cara? Você tá maluco, mano. Você tá maluco, velho. bicho é diferente, mano. bicho é diferente. Como são mais de 8.500 horas jogando de scout. Vamos ver aqui, ó. O cara passou pra direita. Ele viu que tem um na esquerda. Ah, não. Que que é isso aí? É... É jogada insana, mano. Nossa. Ó, só pela música merece o like, hein? Música de Daily Vlog dos canais de Minecraft de 2015. Nossa. Só pela musiquinha merece o like, papai. Calma aí, eu vou até dar um pause pra dar o um like aqui. Like. Vou me inscrever também. Se inscreva no meu. Como você vai bater um milhão e falta pouco. É só ir aí embaixo e se inscrever no canal. Faz a diferença. Bicho, essa música me deixou elétrico. Essa música me deixou feliz. Essa música me remete a boas memórias. Ai. O cara <risos> dá vontade de fechar o vídeo, abrir o CS, colocar essa música no talo e jogar só de scout. Meu pai. E o mano de Alpen hein? E ele vai humilhar. Tome. Go! Vai, tome. Ah, mano. Bichão é diferente, velho. Bichão é diferente, mano. Difícil essa bala, bem difícil. Nossa, dois na liga. Leva o um segundo, por favor. Ah, não. Se cortou é porque não levou. Mas tudo bem, não tem problema. Ninguém é perfeito, exceto ele. E, em scout. No quesito scout ele é perfeito. No quesito scout ele é mais do que perfeito. Que é isso, cara? Que é isso, cara? Nossa. Deu pai. Segurar rush B de Alp é difícil o de scout então, tá maluco, velho. Nossa. Eu adoro abrir esse pixel, mano. Por cima ali da geladeira eu adoro é, é muito bom O cara não te espera Óbvio, você tem que ser rápido Porque você fica bem exposto Mas pra pegar e liga é uma delicinha Mas... Não foi no scope, cara? Que flick é esse que não foi no scope? Eu acho que não foi no scope É, não foi no scope, você tá maluco Muito rápido, mano Muito rápido, muito, muito, muito rápido Tome Tome. <risos> Esse pizza é gostoso também, mano. Vai mais uma. Esse não é muito difícil não. Só que você tem que persistir também, né, e torcer para o cara não te pegar pulando. Hum. Ó, aí no caso, pelo que entendi, é um streamer telando ele. Ou é ele mesmo? Não sei, nunca vi a cara do, do... do... mano? É... O cara... É... É o cara telando ele. Afinal, no, no piston, não dá pra comprar scout. Essa bala foi difícil. A primeira foi fácil, o cara tava de costas. Essa também foi bem impressionante. Para, O que, que é isso, mano? Por mim eu ficava mais duas horas aqui assistindo os vídeos desse cara Mas eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição para caso alguém queira conhecer E nesse momento, vou tomar uns dislikes aí Pessoas irão me xingar nos comentários Mas, eu finalizo esse vídeo Dizendo que James, Simple Device e Fallen Não jogam melhor que ele de Scout Falou rapaziada, tamo junto Dois vídeos novos todos os dias eu E eu vou ficando pra aqui Até o próximo vídeo no canal Fá Tchau